Olha que com Eu sou a quebradeira, essa sou a mulher guerreira e venho do sertão Terra educação ser saúde e força da nação Eu sou a quebradeira, essa sou a mulher guerreira e venho do sertão Uhul! Maria Maria! Assim, A gente está mostrando o nosso trabalho, está mostrando que existe quebradeira de coco né, Que vivem da sobre, sobrevivência do coco e que nós temos vários lugares, vários estados, nós temos quebradeira de coco, nós estamos aqui mostrando que nós existimos. O processo de regularização fundiária no nosso país é muito lento e aí a grande parte das nossas terras foram griladas. Elas estão com criadores de gado, elas estão com a grandes empresas e elas estão com, com o agronegócio, né, que, que é com a soja. Então elas nos afastam eles dê, e devastam os Babaçois. Então as nossas maiores lutas é para que a gente tenha livre acesso aos babaçuais e, e a regularização dos nossos territórios para que a gente possa realmente continuar sobrevivendo do nosso, da nossa produção, do nosso extrativismo, que é o que a gente sabe, é a nossa profissão. Né? Sou quebradeira de coco, coco babaçu. Né? O coco babaçu, é, a gente produz dele, a gente faz várias, várias coisas. A gente quebra o coco, tira a amêndoa, a gente faz o azeite do babassu, a gente faz o mesocarpo, que é a farinha de babassu. Da farinha a gente também faz o bolo, faz o sorvete, faz o mingau. Essa cestinha, ela é um balaio, né, que a gente chama o um cofinho, que é o cofinho cofo, né, que a gente pega para ir para o um mato para poder colher o babassu. Então a gente pega um cofo, que pega aí uns 40 quilos, 30 quilos, 10 quilos, e a gente coloca cheio de coco e bota na cabeça e leva do mato para casa. Porque o mato é muito fechado, não dá para entrar carroça não dá para entrar bicicleta, nem moto, nem carro. Então a gente tem que trazer na cabeça. A demanda hoje das quebradeiras de coco é o acesso né, ao babaço livre, né, que é uma lei que a gente está né com já está no estado do Piauí, né, para que a gente consiga essa lei que dá livre acesso aos babassoais, onde as quebradeiras possam ter o direito de ir e vir, de entrar e sair, colher o coco para a sua sobrevivência sem que seja impedida. Né? Então hoje, assim, para mim, é muito importante né, a participação nossa do CB na marcha e para mim eu avalio como, um, assim, como um, um ótimo e como um bom né, assim, é, é uma grande oportunidade né, da gente crescer também, porque assim, a gente não está aqui para dizer assim, vamos lá, mas a gente está aqui para também garantir que esse governo permaneça e que possa cumprir as nossas políticas e as nossas demandas.